Isso não passa de um arranhão Arranhão? Você tá sem braço Isso é um ferimento sério Não, não é Ah, então o que, que é aquilo? Já estive pior Sou mentiroso Então vamos lá Vem pra cima Que esse é o louco já tá cansado, é? Olha pra você, seu estúpido. Você não tem mais braço sobrando. Sim, eu tenho. Olha! Isso é só um erro de fábrica. Hum... Tá bom. Isso pode ser um empate. Hey papers, eu vou lá no Grubbs. Você quer alguma coisa? De novo, Sans. Fica aqui em casa comigo pra gente comer um espaguete. É que eu sempre vou lá no Grubbs quando eu estou tendo um tempo ruim. Mas você vai no Grubbs todo dia? Uh... hum <risos> Hey Pepe! O que você está fazendo? Ah. Ah. Sans Mas são é incríveis que eu achei. Isso não é divertido. Quando eu coloco elas por cima das minhas roupas normais, eu fico parecendo cientista. Isso não é legal, Sans? Meu Deus, Sans!